Sabe que é o chibiu? Isso aí. Pô, mas é sério, pô. Então ligado, né? Que depois que inventaram o Hobbs Day, a taxa de natalidade caiu bastante, né, mano? Que é um dos métodos anticoncepcionais contraceptivos, né? Muito mais potentes que tá tendo. Já beijou um homem? Pô, um selinho. O selinho é suave. Vamos à batalha! Depressa! Caralho, eu tô de Ignite, não de Ghost! Mas que burro que eu sou, cara. Isso aqui era Ghost. Era Ghost e Ignite, velho. Carnaval, hein, carnaval. Eu tô de, de Ignite, era pra tá de Ghost, cara. O uh, W reset auto-ataque? Help me, ah, ah, Pô, a Wave tá um lixo. Eu não vou dar B, mano. se assim não vai estar tá top, né? Ai, gatia. What the? Não tô entendendo nada do que vocês estão falando. Vocês estão muito avulsos hoje, pelo amor de Deus. Ou eu que tô burro. Yeah. That's all porque right, because I like way. I love to way. É qual? É o E ou é o. É o E aqui, né? contra tanque filho. Tá Sai fora, dog. Sai tá fora, dog. Fora, dog. <risos> é tipo legal. Eu errei o que, cara? Eu dei flash. Que flash do ataque, Rick? Porque eu gosto de Olaf, velho. Olaf é da hora. Só que, tipo, cair contra um Jax, contra um. O que, que é bom contra Olaf? Narvane, essas p. Aí, Jax acho que ganha. Narven também. Só Jax eu não sei na né, real, mas Narven com certeza. Por que eu não sou mono Olaf, velho? Pega solo Gold, tá suave. Pega isso aqui também. É gigantesca Pô, papo reto. Tá faltando anime bom, mano. Vai ter Bleach, né? Vai ter x Family. Quando lança Boku no Hero? Sei que o mangá de Boku no Hero tá pica. Já viu Full Metal? Claro que eu já vi Full Metal. Cara, eu posso lançar um quebra-passos. Não sei o que é melhor, quebra-passos ou quebra-o-trindade, tá ligado? Foto fé que quebra-passa é melhor. A arca do Pijas é bugada, toda vez que abre a tela tá cinza. Será que é problema no monitor? Ai, ai, ai. Quer olhar? quebra é ruim demais. Não é não. É bom que reseta o ataque também. Cara, eu quero jogar de Garen, de vontade agora, falando que é pra Passos. Esse mundo não fecha item nunca, velho. Vai rapaziada, sem muita gracinha, deixa o like, se inscreve no canal e fala o que, que você achou do vídeo Tamo junto Pô, oh, gostei de saber hoje, mano, um papo reto Cansa <risos> da muerte es -que. Esse pá com um coração congelado Eu sou o -o. Tá ligado? Cara, por que, que tá frio pra caralho em São Paulo? Será que é porque não tem ninguém para me esquentar? E uma Dengosa hoje, ou só uma Loirosa? 4, 2, 3, 4. Pô, contra tanque, Olaf contra duelista, vôlei, acabou. Cara, gostei muito sabe? saber de Hydra. First, pra Olaf. Oh, que... oh. tá matar. O dano que eu tomei a P do Silas. Se eu vou fazer Steyrack sem Blanca. Ah, O Que é hoje? Da semana? Sexta? Não, hoje é quinta. Hoje é sexta? Não, hoje é quinta. Que dia é hoje? Hoje é sexta. Sexta, não. Vamos <risos> pra recuada? Vamos? Não, pô, é que se hoje é sexta amanhã eu não vou pro crossfit, velho. Por que vocês não estão levando o mid, velho? Matei <risos> Caralho, sou mono Olaf <risos> Vamos voltar pro challenge? Né? já sou mono Olaf Uma dica, você quer fazer de combo? Q, R Auto-Ataque, E Auto-Ataque, W, Auto-Ataque Fica resultando é R, E Outra parada Quebra pasta, off meta Faz força da trindade Tá, o combo eu... Concordo Agora Item. combo um do Olaf, o W e R, clica no inimigo, deixa rolar. Não, W reseta o ataque também. Beleza, <risos> ela me largou hoje. Como faz para ser feliz de novo? Pai, a cidade está dentro de você, não em outra pessoa. Encontre ela sozinha. <risos> she was starting to rain right down